Opa, tudo bom com vocês? Eu sou o Nicolas e sou o técnico aqui da bem. E é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Nesse nosso pequeno vídeo de hoje, a gente vai estar mostrando para vocês, nossos amigos, a dica do nosso querido produtor, o Joaquim Antero, que é aqui do Goiás. Nessa dica ele vai falar um pouco do que ele achou do projeto, quais foram os benefícios e como que ele vê esse projeto. Ficou curioso? Então acompanha a dica do nosso senhor Joaquim Antero aí. Aí, ó, pessoal vamos local que tá bonito ó. aí ó, essa faca de cerveja aí ó vai ajudar nós uma porção aí ajudar o pequeno produtor é muito olha como tá bonito aí ó fazendo um grupo grande aí cada um plantar um pouco é uma ajuda para ajudar nós crescer aqui no assentamento Viram só que bacana essa dica? Nós agradecemos demais as palavras do seu Joaquim Antero. Palavras como essa que faz a gente sentir orgulho de estar tá fazendo isso, o que a gente faz. Além disso, nós agradecemos você, nossos amigos produtores. Porque graças a vocês, nossos projetos, a Manejo Bem é o que é. Por isso, sempre que tiver alguma dúvida, não exige mandar para o seu técnico da Manejo Bem através do Manejo Chat. Pode mandar também além disso, uma coisa que aconteceu no seu dia a dia, algum resultado da sua lavoura, alguma informação que você achou interessante, pode ficar à vontade. Também, mande dicas como essas para esse seu técnico. Pode ser uma dica sobre adubação, sobre colheita, sobre plantio, seja o que for. Pode mandar. Nós agradecemos de coração vocês terem assistido esse vídeo. Agradecemos ao senhor Joaquim Antero por essas palavras. E fica o nosso muito obrigado a todos vocês. Tchau, obrigado!